É, isso nos diz sobre a eterna questão se o funcionário público ali é parte do país, né? Ele não está roubando nada, ele tá, só está no nome dele, tanto faz estar no nome dele ou no governo. Ele é o governo, ele não perde o cargo mais depois que está lei pelo resto da vida, tanto que a aposentadoria de político é menor em sete anos. Então... Ele tirar do nome do Banco Central por o nome dele, tanto faz que ele e o Banco Central são figuras que fazem parte do governo pelo resto da vida. Então temos que tomar cuidado ao acusar, porque quando se acusa uma pessoa assim, você está acusando toda uma centena de pessoas que ajudaram a acontecer um fato destes, caso seja comprovado essa mudança de nome. Continua no governo, só que em no outro nome. Então é muito criteriosa essa, essa questão. Vamos com calma antes de descer o pau no Lula, né?